Eu vou finalizar aqui a corrida, hum, ué, como assim eu recebi menos, deixa eu dar uma olhadinha. Poxa, baixou o valor da tarifa? Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos, e é pessoal agora eu voltei com tudo, infelizmente eu tive um problema aqui com o YouTube que me deixou de castigo praticamente durante esse tempo aí que eu fiquei eu acho que umas duas semanas sem postar nenhum vídeo, e hoje dia 17 agora vocês vão receber vídeo todos os dias conforme estava sendo antigamente beleza? Bom, eu recebi um comunicado de um inscrito meu, falando que alguns youtubers estavam postando uma tal de destino definido que por um acaso estava com a tarifa tarifa reduzida, a Uber estava reduzindo as tarifas e eu comecei a fazer uma pesquisa, troquei uma ideia com os outros youtubers e cheguei na conclusão que grande parte desses youtubers que estão postando esse negócio de destino definido está com tarifa reduzida, você pode ter certeza que é tudo mentira. Pois é, a Uber não reduziu a tarifa quando você coloca destino definido em nenhuma cidade. Que nesse caso que o pessoal está espalhando que foi lá no Rio de Janeiro e tá falando ah, vai acontecer nas outras cidades tudo mais, não, não vai acontecer. E o que acontece? No Rio de Janeiro é que nem aqui em São Paulo. São Paulo a gente tem a cidade capital onde o valor da tarifa ela é maior, sendo centavos o pago por quilômetro rodado. E nas, em volta da cidade da capital mesmo, vamos supor o ABC, Guarulhos, Sorocaba, e é, assim vai por diante. As cidades em torno de São Paulo, a tarifa ela é menor, variando entre R$ 0,82, R$ 0,89, R$ 0,94. Lá no Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Tem a cidade ao qual o valor da tarifa é maior e ao redor, nas cidades em torno, praticamente a tarifa é também menor. E essa pessoa que tirou esse print, que ocorreu essa situação de ter colocado o destino e pegou corridas com valores menores em direção, ela praticamente estava em outra cidade e ela estava com o destino voltando para casa. O que acontece? pegou tarifa menor, e quando provavelmente chegou próximo do destino dele, a tarifa voltou ao normal. A Uber não reduziu tarifa nenhuma. Eu quero deixar bem claro isso. E o nosso amigo Marlon, ele também postou na comunidade do YouTube dele, falando que sobre esse mesmo assunto da fake news que os youtubers estão espalhando. Pode ser que alguns youtubers, sem ter conhecimento só de ter recebido essa informação, que há ah, destino definido, está com tarifa reduzida, já foi postando vídeos sem procurar fontes. E vocês podem ficar despreocupados, que não é porque lança lá nos Estados Unidos que vai vir para o Brasil, são algumas coisas, e outra, e esse caso de tarifa reduzida que é praticada quando há o destino definido, a Uber não tem nos Estados Unidos, a Lyft, que é a concorrente deles, que tem essa conduta de fazer com que reduza a tarifa quando há destino para casa, ou destino para onde você quer ir. Então fique tranquilo, eu espero que essa informação tenha te ajudado a esclarecer grande parte da, das dúvidas. Se você não conhece o canal do nosso amigo Mali, eu vou deixar aqui também na descrição para vocês conhecerem lá. Ele é um dos primeiros youtubers de Uber aqui no Brasil e eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!